Olá gente bonita maravilhosa deste mundo tão maravilhoso tudo bem com vocês terça-feira é esse dia que vocês esperam a semana inteira né? é esse dia que eu tanto gosto é o dia que vocês estão aqui comigo e eu tava aqui antes de entrar olhando a, a, o chat só de olhar o chat vocês já me dão tanto tanto carinho tanto amor aqui eu tô cansada hoje mas só de, de receber todo esse carinho aqui, isso já me recarrega, né? Hoje eu trabalhei o dia inteiro mesmo, a voz vai falhar um pouquinho aqui. Se preocupem não, eu vou conseguir falar. De vez em quando eu tenho que beber uns goles de água aqui quando a voz falhar. Mas estou aqui com vocês e vocês terão a oportunidade de estar entrando aqui na tela comigo hoje, fazendo a pergunta de vocês, né? E mostrando o sorriso de vocês, porque olha... Recebo um monte de mensagem de todos que vêm fazer parte comigo aqui na tela. Como as pessoas gostam de ver vocês, o sorriso de vocês, aquilo que vocês têm para compartilhar. E às vezes as perguntas, às vezes não, sempre. A pergunta que um tem pode ajudar mil pessoas, né? A mesma dúvida de uma pessoa pode ser de muitas. Então, só o fato de você vir aqui na tela comigo e fazer sua pergunta, você já está ajudando muitas pessoas com a mesma dúvida que você tem. Então, muito obrigada primeiramente a todos, né? que tem aqui a vontade de estar comigo, de compartilhar um pouquinho da sua dúvida, ou compartilhar apenas o seu sorriso, eu gostaria de agradecer você, né, por estar aqui com a gente hoje, e eu vou começar já falando do, do evento Você é o Todo, né, que será dia 1 de julho lá no Teatro FECAP, no, em São Paulo, lá na Liberdade, se você mora em São Paulo, você não pode perder esse evento, gente, é um evento tão lindo, quem esteve com a gente o ano passado, em junho, vai poder falar como é que saiu desse evento. As pessoas entram de um jeito e saem de outro totalmente diferente. E, e aquilo continua reverberando no campo vibracional da pessoa por meses, né? Então eu escuto relato de pessoas que foram ano passado e que até hoje sentem a energia do evento Você é o Todo. Como o nome já diz, né? Quando você entra lá, você já se sente diferente, você já se sente o todo, porque é isso que nós somos. Você é o todo, eu sou o todo, e juntos nós somos o todo. Então, se somos o todo, precisamos pensar, falar, sentir e agir como o todo. E o todo só está se manifestando aqui através de você como amor, né? Então, nesse evento, teremos palestrantes incríveis. Pera aí, que eu, deixa eu ver se eu acho aqui a lista, eu não quero esquecer no, nome nenhum, deixa eu colocar aqui, a, a, deixa eu pegar a lista dos nomes, né, porque Karen, caótica do jeito que ela é, ela sempre vai esquecer de algum nominho, deixa eu pegar aqui, cadê, onde foi que eu, ah, aqui, bom, teremos, vocês conhecem todos eles, né, quem me acompanha, quem está sempre no meu canal, Conhece todos os palestrantes que vão estar lá comigo e vão poder dar um abraço em todo mundo. Daniel Carvalho, Pedro Pavanello, Emanuel Lehmann, Marise Dalino, Henrique Gaspareto, Hélio Gabriel, Chris Kitz, Andrea Schuller, Glauber Xavier, Meire J. Costa, Meire Yamaguchi, Patrícia Magalhães, Cristiano Moro e Sabine Hartfeld. Gente, essa equipe aqui, olha. <risos> tá demais, hein? Tá demais. E dessa vez nós teremos um formato bem diferente, né? Vocês vão ver que vai ser totalmente diferente do ano passado. Teremos o Mark Barbosa para estar cantando e tocando lá com a gente, né? Ah, gente, vocês vão amar, vocês vão amar. Peraí, eu estou sem som? Não, tá tudo ok, né? Tudo ainda tá, não, desculpa. Então, vocês vão amar estar com a gente, nós teremos algumas pausas, né, do evento, e nessas pausas vocês vão poder estar falando com os palestrantes, tirando foto, abraçando, mas principalmente vocês vão estar recebendo as mensagens as mensagens cheias de códigos de luz que vão estar ali ajudando né reprogramando o campo vibracional de todos que estejam ali se você conhece alguém que está passando por algum alguma dificuldade algum uh, algum problema físico né na sua saúde esse é um lugar certo para essas pessoas entrarem, e estarem conosco né porque é um lugar onde a luz estará presente o amor estará presente Henrique Gasparetti já me deu ali um spoiler do que, de que ele vai trazer ali uma, uma ferramenta, né? Ele vai mostrar uma ferramenta, então, traga quem precisa, tá? Esse evento, ele vai realmente transformar a gente de dentro para fora, para que a gente possa levar isso e contagiar o próximo com a nossa nova energia. E isso será no sábado e no domingo, como vocês sabem, para cada entrada comprada, para cada cadeirinha ali ocupada, nós estaremos comprando uma cesta básica e um cobertor. E nós estaremos no domingo, né, com, os, com os voluntários, com alguns palestrantes, distribuindo essas cestas básicas e os cobertores na região de São Paulo. Então, eu já estou vendo também, estaremos trabalhando com a ONG é, Anjos, da Anjos da Cidade, né, eu acho que é Anjos da Cidade, se eu não me engano o nome estaremos trabalhando com mais uma ONG que o Hélio Gabriel vai me passar e eu estou procurando também uma ONG de animais, então se vocês conhecem alguém, por favor, me mandem uma mensagem que eu estou procurando uma ONG para estar ajudando com este evento tá bom? Então eu espero todos vocês uh, vou colocar aqui o, o código QR porque se vocês estiverem vendo da televisão, é só clicar nesse código que eu acho que está aqui, né? Para mim na tela parece aqui, mas acho que vocês veem aqui. Então eu vou apontar para cá. <risos> então se vocês estiverem na televisão é só pegar a câmera de vocês com o telefone, escaneia o código QR e vocês vão cair diretamente lá na plataforma do Simpla para vocês estarem reservando o lugar de vocês, tá? Uh, eu vou deixar aqui o banner também correndo, cadê? Aqui, prontinho. Agora vocês não vão mais se esquecer <risos> se eu me esquecer de falar do evento tá aqui o banner para vocês não se esquecerem então é isso hoje eu gostaria de trazer um tema bem legal para vocês que é na verdade uh, o que a maioria das perguntas uh, a maioria das perguntas que eu recebo de como é que eu consigo ter a vida que eu tenho, né? As pessoas me acompanham, sabem que eu viajo, sabe que eu trabalho de qualquer lugar, sabe que eu tenho sim uma liberdade financeira, eu posso fazer tudo que eu quero, a hora que eu quero, ninguém manda em mim, <risos> eu sou totalmente livre, né? E as pessoas vivem me perguntando como é que eu consigo ter essa vida. E aí eu falo para você, é só você fazer acontecer, todos nós, temos a capacidade, nós viemos com habilidades e capacidades de sermos independentes, de sermos pessoas corajosas, de sermos pessoas autossuficientes, pessoas que iniciam projetos, nós todos temos essa capacidade. O que aconteceu foi que quando você chegou aqui, você ainda sabia, né? você ainda se lembrava daquilo que você gostava de fazer, você sabia aquilo que mais te deixava alegre na vida, só que aí você foi totalmente condicionado, pelos pais, pela escola, pela sociedade. Você foi colocado dentro de uma caixinha para que você se igualasse a todas as pessoas ao seu redor, né? Todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Todo mundo tem que ir para a escola, todo mundo tem que ter notas boas, todo mundo tem que fazer uma carreira. Temos que casar, temos que formar uma família, temos que comprar uma casa. Isso faz parte né? do conforme o figurino, né? E nós somos colocados dentro de uma caixinha onde faremos tudo igual a todo mundo. E quando somos colocados dentro de uma caixinha, essa caixinha é cheia de regras, cheia de valores, cheia de hábitos, cheia de costumes, que às vezes nem pertence a nós, né? Então a gente acaba se esquecendo de todas as nossas habilidades, de tudo aquilo que a gente veio fazer aqui, de tudo aquilo que nós somos bons em fazer, nós acabamos nos esquecendo. Por quê? Porque queremos ser igual aos outros queremos pertencer a um sistema, porque se eu fizer alguma coisa diferente, imagina, o que, que vão falar de mim, né? Se eu não for para a escola, imagina só, quem é que eu vou ser? Ninguém vai me dar emprego, não vou ter um, uma, um, um diploma. Então, eu tenho que sempre seguir uma regra aqui, né? Claro, estamos em um sistema que funciona, estamos em uma matrix, mas a matrix, ela só é negativa para você quando você começa a sobreviver dentro dela. Em falar em Matrix, amanhã teremos live com Glauberzito, <risos> e o tema será Matrix, então será bem interessante, porque vai casar muito com o que eu estou falando aqui agora. A Matrix só é negativa na nossa vida quando nós nos deixamos manipular por ela e quando nós deixamos de viver para sobreviver. Quando, quando é que a gente sobrevive dentro da Matrix? Quando a gente começa a fazer planos para um futuro, quando vivemos no agora pensando no futuro, quando deixamos de nos uh, alegrarmos, nos divertirmos, porque temos que ter segurança no futuro? E toda vez que a gente deixa a presença divina do agora, né? Porque temos que construir algo no futuro só porque todo mundo constrói, só porque todo mundo compra, só porque todo mundo faz assim? Né? e a gente precisa se comparar porque se eu for diferente, nossa eu vou ser uma ET aqui no planeta ah, se eu for diferente, né? se eu fazer qualquer coisa diferente do que conforme o figurino manda ninguém vai me aceitar, né? eu não vou ser amada eu vou ser criticada, eu vou ser julgada então eu preciso começar no agora a planejar a minha vida do futuro, né? tudo aquilo lá que as pessoas fazem, eu também tenho que seguir uma regrinha você sai do viver, você deixa de se divertir você deixa de ser alegre porque você tem que pertencer a algum lugar. Por quê? Porque você foi educado lá na sua infância a ser um produto de um produto. E o que significa esse produto de um produto? Você é exatamente a pessoa que os outros quiseram que você fosse. Né? Muitas vezes até você estudou coisas que os pais quiseram que você estudasse. Ou às vezes você, por querer dar orgulho aos pais, dar orgulho à sociedade, dar orgulho a uma religião, você acabou fazendo escolhas para poder ser aceito ou ser amado. Então nós acabamos sendo produtos de produtos. E acabamos deixando a divina presença do agora para formar alguma coisa no futuro que às vezes a gente nem quer. Né? Então a gente usa a matrix, né? que estamos inseridos em um teatro, a gente não pode negar. Todos nós estamos inseridos em um teatro, todos nós somos personagens. Agora, nós deixamos de ser personagens quando paramos de ser manipulados, quando não nos deixamos mais de ser manipulados e passamos a ser seres livres. Nós fazemos a nossa escolha, nós, uh, nós passamos a viver o nosso agora ao invés de sobreviver para um futuro melhor, para uma segurança, né? para poder pertencer. Então, essa é a grande diferença, você precisa fazer acontecer. E eu sempre fui uma pessoa, né, quem me conhece desde pequenininha sabe que eu sempre fiz acontecer. Tudo que eu queria, eu conseguia. Por quê? Porque eu ia atrás. Eu nunca esperei ninguém fazer nada por mim, desde muito jovem. Então, quando eu colocava uma coisa na cabeça, ninguém tirava aquilo da minha cabeça até eu conseguir aquilo. E vocês acham que eu esperava por alguém para fazer algo por mim? Não, eu corri atrás. Então, desde muito nova, eu sempre corri atrás das minhas coisas. Um, eu morei no Japão, né? Muitas pessoas que leram meu livro conhecem a minha, a minha história no Japão. E quando a gente vai para o Japão, a, a gente sabe que a gente precisa trabalhar na fábrica, né? Por mais que não importa o diploma que você tenha... Desculpa, a gente tem que beber água, minha voz está sumindo. Falei muito hoje. Quando você mora no Japão, você sabe que lá não é fácil. O seu diploma do Brasil você não pode usar no Japão, não é aceito, né? Então você vai com certeza. <risos> Violeta acabou de Então com certeza você vai ter que trabalhar em uma fábrica como todos os outros brasileiros que chegam lá. E como todos, eu cheguei lá e eu tive que também. Eu, não, eu tinha que me sustentar, né? Eu tinha que pagar aluguel, tinha que comprar comida, eu tinha que ganhar dinheiro de algum lugar. Eu também fui trabalhar na fábrica. Só que quando eu, eu tava lá trabalhando na fábrica, eu ficava pensando, Kevin, pelo amor de Deus, você estudou, você tem diploma, né, você é criativo, o que, que você está fazendo aqui, né? E aí eu olhava para todo o meu redor, assim, né, eu trabalhava com microscópios e tinha que, tinha, tinha que fazer um trabalho bem chato lá o dia inteiro, 12 horas quase, olhando no microscópio o dia inteiro. E eu ficava pensando, eu falei, Karen, pelo amor de Deus, seja criativa, seja criativa, você não precisa fazer isso. Você é capaz de fazer outras coisas, por mais que as pessoas falam, não, aqui no Japão, você como estrangeira tem que trabalhar na fábrica. Eu escutava isso direto, da minha família, dos amigos, não, você tem que trabalhar na fábrica, ninguém vai te aceitar em outro lugar. E eu ficava, não, Karen, você tem toda a capacidade para fazer outra coisa. E eu ficava assim, pensa, Karen, pensa, Karen, pensa, Karen, pensa, Karen, o que, que você sabe fazer de melhor? O que, que você gosta de fazer? Gente, eu era professora. Eu sabia cuidar de criança, eu sabia dar aula de inglês, eu era professora de inglês. E eu ficava pensando: o que, que eu posso fazer aqui no Japão sendo professor? Professora de inglês. Ah! Aí eu tinha uma vizinha que tinha um bebezinho que todos os dias ia uma, um carro lá buscar o bebezinho dela, levava para a creche para ela poder ir trabalhar. E eu pensei: eu sei cuidar de bebê. Eu tinha 20, 21 anos. Eu sei cuidar de bebê, eu sou professora, né? E aí eu falei assim, eu vou falar com ela, para ver se ela não quer que eu cuide do filho dela, ao invés dela pegar uma creche, ela me paga. E eu fui falar com ela, na mesma hora, né? Na mesma hora que ela chegou em casa, eu fui lá falar com ela, ela aceitou na hora, porque eu, eu morava do lado do apartamento dela, era só ela trazer o bebê dela para mim, que tinha seis meses. E aí eu comecei com ela, a minha prima também fazia a mesma coisa, né? Ela tinha uma colocava o bebê no creche, e a trabalhar, eu falei assim, deixa comigo. De repente, eu tinha já dois bebês. De dois bebês, em uma semana, eu tive três bebês. <risos> com três bebês, eu já estava ganhando a mesma coisa que uma pessoa ganhava numa fábrica. E aí, de três bebês, foi crescendo. E foi crescendo, com seis meses, eu já estava... Acho que foi três meses, se eu não me engano. É que eu não, não me recordo muito de números aqui. Eu acho que com três meses, eu já estava com tanta criança que já não cabia no meu apartamento. Então eu recebi a ajuda, sempre são enviados anjos. Quando você dá um passo, né? você sempre ajuda. O que você precisa é coragem para iniciar algo. Você sempre será ajudado. Então, como começou a crescer, por causa da minha coragem em ter tido essa atitude, eu recebi uma ajuda de uma japonesa, onde ela conseguiu, mim, ela conseguiu em um estacionamento de carros, lá na, no centro da cidade onde eu morava, construir uma casa no Japão. As casas são pré-prontas, sabe? Vem aquelas placas, elas só colocam junto igual o Lego. Eu acho que uma semana a casa estava pronta. Casa prontinha, com cozinha, com banheiro, com tudo. Prontinho. E ela fez uma casa, assim, bem, bem grandinha para mim, para mim poder colocar as crianças. Eu tinha naquela época já 20 crianças, que eu coloquei nessa casa que ela fez para mim. E aí eu fiquei nessa casa, acho que uns quatro meses. Por que, que foi tanto pouco tempo? Porque começou a crescer. Eu não, eu não tinha só crianças brasileiras, eu tinha crianças brasileiras, crianças japonesas, que iam para a escola e depois vinha para mim para eu cuidar. De repente começou a crescer tanto, que essa mesma japonesa foi numa imobiliária e conseguiu para mim uma casa de quatro andares. Então eu tinha uma casa enorme para poder colocar todas essas crianças. E eu cheguei a 50 crianças, eu sozinha. Né? e eu organizava tudo sozinha, eu administrava tudo sozinha, eu dava aula, eu fazia o almoço, eu colocava para dormir, eu, eu fazia de tudo com aquelas 50 crianças, e eu conseguia administrar tudo sozinha. Então eu ganhava muito mais do que uma pessoa que já está há muito tempo no Japão, numa fábrica. Né? E agora, eu pergunto para vocês, eu era sozinha, tão novinha, administrava, eu dava aula de inglês, dava aula de português, dava aula de balé, dava aula de tudo na minha escolinha, gente. E eu administra, administrava de um jeito que eu conseguia cuidar das 50 crianças, tudo bonitinho, nunca teve um acidente, nunca teve nada, né? Então, isso foi... Será que eu dependi de alguém para que isso acontecesse? Eu poderia estar na, na fábrica, né? Era muito mais confortável, uma zona do conforto, eu não preciso pensar, eu não preciso criar nada, eu não preciso ter o trabalho de nada, eu poderia ter ficado na fábrica, eu ganhava todo final do mês aquele dinheirinho para pagar o aluguel, para sobreviver talvez para guardar dinheiro, para comprar alguma coisa, um dia voltar para o Brasil, mas eu sabia, eu sabia que eu, eu podia muito mais do que isso. Eu sabia que eu, que eu era criativa, eu sabia da minha capacidade, eu falei, eu não vou ficar numa, numa, numa fábrica perdendo tempo, sendo que eu sou tão criativa. Sinto que eu sempre consigo aquilo que eu quero, é só usar a criatividade. Uma vez eu falei para vocês que a criatividade é o motor do ser humano. É, a, é o que motiva o ser humano nessa vida. E quando você usa a sua criatividade, você acessa ela, você coloca em prática, caramba, isso te motiva tanto. Quando você vê o resultado da, da, da sua ideia, da sua criatividade, isso te motiva a, a criar mais coisas na sua vida. A criar sempre mais e mais. Então, quando você cria a coragem, você não depende de ninguém, porque você tem toda a capacidade de fazer tudo por si próprio, por si própria a capacidade e habilidade que nós temos é de um ser iluminado de um ser de luz que veio aqui para manifestar nós viemos aqui cocriar nesse planeta terra se você veio aqui manifestar coisas lindas e maravilhosas o que que você acha que você tem dentro de você nós somos o um amor viemos aqui manifestar o amor né não dependemos de ninguém não está tudo dentro de nós nós somos a própria fonte nós somos a própria luz. Então, eu nunca aceitei depender de ninguém na minha vida. Por mais que eu casasse, por mais que eu tivesse alguém do meu lado, eu nunca, nunca dependi de ninguém. Eu sempre soube que eu tinha a capacidade de me autossustentar. Eu sempre soube que eu tinha a capacidade de criar coisas enormes, maravilhosas na minha vida. Porque eu sempre acreditei em mim. Então, quando você dá o passo de coragem, você sempre terá uma ajuda. Eu sempre tive anjos na minha vida que me ajudaram. Eu nunca estive só. Eu não sou diferente de vocês. Eu só estou aqui para inspirar vocês de que vocês podem fazer coisas muito maiores na vida de vocês. A cada dia, porque a cada dia você recebe a chance de construir uma nova vida. Eis que tudo se faz novo todos os dias. Não é necessário você pegar uma lembrança do passado de algo que não deu certo, para você trazer para o agora e ficar com medo de criar alguma coisa errada no futuro. Não é necessário. Você pode hoje simplesmente deixar o passado como um aprendizado, você pega aquilo como base, ah, eu fiz isso, não deu certo, então eu não vou repetir hoje porque não deu certo, né? Então vamos tentar algo diferente. Então hoje, hoje, exatamente hoje, agora, é o único momento que eu tenho para construir aquele, aquela vida, aquela, aquele cenário que eu sempre quis para a minha vida. É agora, não é amanhã. Eu não posso deixar com que uma decisão seja tomada amanhã. Ah, quando eu tiver um curso, ah, quando eu tiver condições, ah, quando eu tiver curado, ah, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, ah, daqui a uns dois meses eu tomo a decisão. Primeiro eu tenho que, né, me preparar. Eu nunca fiz esse preparo na minha vida. Porque eu sempre soube que eu já vim preparada, você já veio preparado. Nós já viemos com todas as informações dentro de nós necessárias para sermos aqui co-criadores. Nós não viemos aqui para aprender, para depois co-criar. Não, nós já viemos com todas as informações necessárias. Quando a gente simplesmente fecha os olhos, a gente acessa a casa do pai, a gente sabe que somos totalmente capazes de criar o que quisermos aqui, agora. Então, se você... Também às vezes se inspira na minha vida e você se pergunta: como é que a Karen consegue ser tão independente? Como é que ela consegue ter dinheiro para comprar tudo que ela quer, para viajar para onde ela quer? Sem depender de ninguém, com dois filhos, mora sozinha? Como é que ela consegue essa vida? Porque eu faço acontecer. Eu não espero por ninguém. Eu não espero pelo amanhã. Para mim, quando eu tenho que tomar uma decisão, é agora. Você quer saber o segredo da felicidade? É a intensidade como você vive o seu agora. Tudo que você for fazer na sua vida, faça com intensidade. Não faça assim, meia boca. Ah, eu vou começar devagarinho agora, vamos esperar. Aí vai passar umas semanas, vai passar um mês, talvez. Talvez isso aqui vai se fortalecer dentro de mim. Aí vai ficar mais intenso. Não, eu nunca fui assim. Quando eu decido uma coisa na minha vida, eu decido com toda a intensidade no meu coração. Eu não tenho dúvidas que vai dar certo. Nunca tenho dúvidas. E aí quando você faz as decisões com toda a intensidade do seu coração, Sabe o que, que vem à frente? O amor que você é. Quando você faz escolhas na sua vida com intensidade, é o amor que está agindo. E quando o amor age, não tem como nada dar certo. Então, eu tenho tudo na minha vida porque eu tenho a coragem de fazer escolhas, de dar o passo. E eu sei que toda vez que eu dou o primeiro passo, eu estou dando passo no desconhecido. Mas eu sei que eu sempre terei ajuda. Um bebê quando dá o primeiro passo, ele, ele não sabe o que, que vai acontecer porque ele nunca andou, né? Mas ele dá o primeiro passo, o segundo passo já vem automaticamente. Ele pode até cair, mas quando ele movimenta o primeiro passo, o primeiro pezinho, o segundo pezinho já vem automaticamente. E é assim conosco também com as nossas decisões. Quando nós temos a coragem de dar o primeiro passo e nós colocamos todo o nosso coração naquela escolha, naquilo, naquela decisão que queremos tomar naquele momento. Nós sabemos que ali está o amor. Porque nós somos esses co-criadores e esses manifestadores. Estamos aqui para manifestar somente as coisas lindas nessa vida. E só conseguimos isso se deixamos o medo de lado. O medo é totalmente ao contrário do amor. Se você sente medo, é porque você não está deixando o amor fluir na sua vida. Você ainda não sabe o que você é. Fé não é acreditar naquilo que você não vê fé é você saber o que você é. Então quando você sabe o que você é, você consegue se mover montanhas. E eu vim movendo montanhas toda a minha vida. Sozinha, mas sozinha pelas minhas decisões, pela minha coragem, mas em todo o meu caminho eu tive ajuda de anjos, amigos, família, filhos, maridos, todos eles me ajudaram, todos eles foram anjos na minha vida que sempre me deram o suporte porque eles sabiam que quando a Karen tem uma ideia, essa ideia funciona. Então a gente só precisa ficar aqui ó, do lado dando suporte para ela, porque ela vai fazer tudo acontecer sozinha. E eu sempre tive esses anjos. E vocês também têm esses anjos. Então faça acontecer. Não espere amanhã. Faça sempre hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. A gente nunca tem um amanhã. Amanhã é uma ilusão. Então no meu agora, como eu sei que essa aqui pode ser a última live da minha vida, então nessa última live da minha vida eu vou colocar todo o meu coração. E eu venho aqui com toda a intensidade, com toda a energia que eu tenho, para vocês, com vocês, porque essa pode ser sim a minha última live da minha vida. Eu nunca sei o que pode acontecer quando eu levanto daqui, né? Então é assim que eu vivo a minha vida e é assim que eu faço acontecer. Eu só tenho o agora. E no agora eu tomo as minhas decisões. Com todo o meu coração. E é essa a mensagem de hoje. Então, agora é a vez de vocês, né? <risos> Chegou a vez de vocês virem aqui para a telinha comigo. E a minha voz tá querendo sumir. <risos> Eu vou agora é, compartilhar o link com vocês. Vocês sabem, né? Os primeiros que clicarem no link entrarão aqui na tela. Eu não tenho. Muito espaço, vocês sabem disso, mas vocês já estão acostumados. Uh, somente as pessoas que têm câmera, eu vou aceitar aqui, tá? Então, vamos lá. 3, 2, 1, sejam bem-vindos. <risos> Podem começar a clicar. Vocês estão vendo o link? Acabei de postar, vocês estão vendo, né? Aê! Bom, então eu vou começar com o nosso primeiro anjinho de luz aqui. Elaine. aí, deixa eu só... Vileide, um, pronto... Oi, Elaine querida. Tudo bem? Oi, nem acredito que eu entrei. Seja bem-vinda, minha querida. Ai, que benção, meu Deus do céu, nem acredito. Você está aqui, você que é uma benção. Tudo bem, como é que você está? Essa semana eu estou bem, mas semana passada eu tive um susto. Ai, eu acordei aconteceu. sem mexer, sem se falar me levaram para o hospital, falaram que podia, poderia ser AVC, só que graças a Deus no exame não deu nada, aí eu sou um bandista, sabe, eu estou em desenvolvimento com a minha, minha dignidade, e antes de dormir eu pedi para fazer uma viagem astral, para saber onde que meu espírito ia, que, onde que ia ajudar, só que eu venho vim, eu vim, vim, vindo com várias perdas, perdi meu irmão, perdi minha mãe, perdi meu avô, meu filho ficou preso um tempo, então, assim, eu não tive tempo de viver os lutos como eu deveria viver. Tinha uma fábrica, a fábrica fechou, o carro dando problema, então, assim, eu não sei o que acumulou isso na minha vida, que deu esse paque que eu não conseguia falar, nem, nem se mexer. Fiquei quatro dias internada, aí uma moça, né, que ela trabalha com a Arikia, aí não sei falar o nome, ela, ela... isso, isso ela dá rei, aí ela que veio aqui em casa me dá um passe e do nada eu voltei a falar uhum. ah, aí que eu saí aqui da tela, o que aconteceu aqui comigo peraí só um pouquinho, minha querida não sei porque, você ficou sozinha na tela e eu não fiz nada ai, Jesus, que de repente bem, você virou a estrela aqui ai Jesus uau <risos> ficou bem na tela que esse sorrisinho. seu queria brincar brilhar com você hoje <risos> você é a estrela hoje e aí você recebeu o reiki né a energia do amor isso. e você melhorou isso aí ela me deu o passo ela falou assim que a gente tem que tomar cuidado com os pedidos que, que a gente faz que eu não tava preparada que não era hora em tudo tem sua hora certa e de repente eu comecei a conversar com ela. E eu não tinha percebido que eu tinha voltado a falar. Eu até assustei uhum. e falei, que eu tô falando. Ela falou assim, agora você percebeu, Florzinho, Eu falei, foi. Eu não tinha percebido, sabe? Então, assim, eu não sei o, eu não sei o que, é que eu vim fazer aqui. Eu sei, assim, que, que, que Deus tem assim, um plano muito grande pra mim. Só que, assim, o que você falou hoje serviu muito pra mim. Falta, assim, a gente dar o primeiro passo. Entendeu? Uhum. Eu, eu sou muito insegura, eu tenho muito medo, entendeu? Do amanhã. É, é que o, acontece que você está cansada, né? Seu corpo está cansado, né? a sua mente está totalmente cansada e, e as suas emoções, pela mente estar tão esgotada desse jeito, cansada, as suas, suas emoções acabam ficando desequilibradas. Quando as nossas de, emoções estão desequilibradas, o fisiológico começa a trabalhar de uma forma diferente. As células entram em desequilíbrio, os hormônios entram em desequilíbrio, Tá? então tudo começa a trabalhar de uma maneira um pouquinho maluca dentro do nosso corpo e isso acaba dando essas, esses AVC né? você acaba perdendo a sua voz tem pessoas que não escutam, tem pessoas que não veem mas tudo é um cansaço mental tá? você passou por muitas coisas agora e é necessário um descanso, é necessário acalmar a mente, acalmar o coração né? saber que Deus não está lá em cima, em algum lugar, planejando nada para você você é o próprio Deus manifestado na Terra. E se você é o próprio Deus manifestado na Terra, então é necessário que você vá para dentro para saber o que você é, para que você possa sentir o amor de Deus em você. É? Nada está lá fora. Lá fora é simplesmente um reflexo daquilo que você está sentindo dentro, e você está cansado. Quando você está cansada, lá fora vai te mostrar apenas sintomas de um cansaço. Tudo começa meio que ruir, sabe? Quando estamos cansados, lá fora começa a nos mostrar, olha, aqui não está dando certo. Aquela porta começou a se fechar. Olha, aquela pessoa ficou doente, aquele foi embora. Olha quanta tristeza aqui. Por quê? Porque os sintomas estão aqui para nos mostrar o que podemos, dentro de nós, começar a curar. Sintomas são muito bem-vindos, sabe? Porque eu os eu sintomas... Um... Nesses últimos meses eu descobri, que eu tô... mas é, é tudo emocional, né? Eu tava com pedra nos rins, depois a artrose na lombar, deu, Ai, esqueci o nome, hernia de disco, ademiniose adem no útero, então assim, é uma enxurrada de, de coisas ruins, vamos falar, né? Mas você sabe que primeiro, todos esses sintomas eles aparecem lá fora? Primeiro é lá fora, tá? Quando a alma quer falar conosco de alguma maneira, primeiro o sintoma é lá fora, é o reflexo. Quando você olha lá fora e você não compreende o que é que você precisa mudar dentro, os sintomas saem lá de fora e começa a refletir no seu corpo. E aí é que vem as doenças. Tá? Então, toda vez que vem um sintoma, a gente agradece. Porque toda vez que vem um sintoma, a gente tem a, a possibilidade de olhar o sintoma como se estivesse na nossa mão e falar, ok, muito obrigada, eu estou entendendo. Agora eu vou cuidar de mim. Como é que você pode cuidar de você? Sendo mais agradável com você. Não se anulando tanto. Né? Tenha mais um pouquinho de tempo para você. Traga um pouquinho mais de alegria para o seu coração. Né? Já fez muito pelos outros. Está na hora de fazer para você agora, né? Ainda está na hora de descansar um pouquinho. Olhar um pouquinho para dentro. Descansar essa mente que não para. Com tanta uhum. preocupação. Tanta coisa para resolver aí, tanta coisa para colocar em ordem novamente, a mente cansa, né? Tá na hora de cuidar agora de você. Quem é que cuida de você? Você cuida de todo mundo, mas quem é que cuida de você? Não é? Só uhum. Deus. Então, é hora de você olhar por você. Você viu que você ficou doente? Não é isso que você merece. Você não veio aqui para ficar doente, ninguém veio aqui para sofrer. Todos nós viemos aqui... Para sermos felizes. Quantos, quanto tempo durante o dia? Você tem 24 horas. Será que você investe 10% do seu tempo em você? Para Deus? Você sabe que investir 10% para Deus seria investir em você, né? Porque você é Deus. É. Se você pegasse 2 horas e 40 minutos do dia, que você tem 24 horas, 10%, 2 horas e 40 minutos só para você, para você descansar, para você sentir alegria. Lê um livro que você gosta. Para um pouquinho. Descansa. É isso que você está precisando. Quando você começar a fazer isso, você vai perceber que a sua mente vai começar a acalmar. Seu coração vai começar a acalmar. Seu, suas células vão começar a acalmar. Aí sim, você vai ver que lá fora as coisas vão começar a melhorar. É de dentro para fora. É a mudança, tá né? É. Não entre em desespero. Quando você... Perceber que o desespero está vindo, simplesmente fecha os olhos, respira fundo, respira fundo e fala: Eu mereço agora esse tempinho só para mim. E se você estiver sentindo bem lá fora, as coisas se resolvem. Mas cuida de você agora, tá? Muito obrigada obrigada. por ter estado aqui. Eu Sou uma pessoa, um ser muito iluminado. Adoro suas lives. Sempre te acompanho no... Eu não, não conhecia você. Eu te conheci faz o que? Eu acho que uns três meses que eu vi um no Paranormal lá. Aí eu comecei a te acompanhar. Adoro, adoro, adoro, adoro mesmo, viu? Tô me esperando muito em você. Obrigada, obrigada. Você é tão iluminada quanto eu, quanto todos que estão aqui. Obrigada. Beijo, <risos> um, Deus. um beijo. beijo Fica tá. feliz, tá? Fica feliz Tava. em paz. Um <risos> Tchau, <beijo>. minha querida. Amém. <risos> Elza Teodoro. Eu não estou te escutando. Liga o seu som, senão eu não te escuto esse sorriso aí. Cadê? Ela sumiu, gente! Cadê a Elsa? Elza? Elza? Oi, eu... Você tá aqui? Oi, oi! Eu... Agora! Calma, calma. Fica paradinho, não, senão você sabe olha de que novo. Gento. Ai, que giro! E eu, não... eu não acreditava assim. Diz ali um anfitrião: Eu vou estar, não, não acredito! Obrigada, <risos> obrigada. E o bem vinda eu meus tem, tem que ser hoje, tem que ser hoje. <risos> obrigada. Você está aqui, eu também querida. Eu sigo há muito. Obrigada. Eu sigo há muito pouco tempo. Foi assim do nada. Estava uh, no YouTube, passou e eu. Gostei muito do que eu ouvi, e então para isso se calhar, há uns dois meses que eu a sigo e inspira-nos muito. Tento sempre passar para a minha filha, para o meu marido também. Ainda hoje, quando começou a live, eu disse: Nelson, venha ouvir isto, isto é mesmo para nós. Porque é, é sempre, é sempre bom, mas hoje também diz-me diz muito o que a Karen esteve a dizer. E uma das coisas é que também. Tenho sido muito grata nesta vida, por todas as bênçãos, mas também não me considero feliz, ao mesmo tempo e não sei porquê, um, mas tenho uma vida muito boa, muita saúde, graças a Deus, e nunca estou bem, bem, bem. Estou sempre à procura do que é que eu tenho que fazer ou o que é que eu posso fazer e não consigo encontrar e uh, então hoje o que a Karen disse faz muito sentido e, mas tenho sempre aquele medo de me pôr a, a fazer algo porque a gente pensa sempre que pode não correr bem ou amanhã pode-nos faltar o, o dinheiro que possamos investir hoje em alguma coisa amanhã pode vir a faltar e não quero muito viver o presente o dia e digo isso muitas vezes mas não consigo fazer para mim mesma e, e então, assim, epá, não sei, eu preciso de alguma ajuda, de, de onde é que eu posso chegar, ou como é que é isso? Não, sinto-me confusa nessa parte. Uh, já percebi bem com, com a Karen o que é o nosso propósito de vida. Somos nós que o, não está nada, não é só o querer ajudar os outros, temos que, que primeiro ajudar-nos a nós próprios, que também não via muito essa parte. E, mas já percebi que realmente uh, começa por aí, não é? Mas é sempre complicado, eu não, não, não sei por onde é que é começar e às vezes sinto-me muito confusa e já estou com 51 anos e está tudo a passar muito rápido e não consigo encontrar bem o quê, o quê, o porquê é que eu não, não me sinto feliz tendo uma vida abençoada com o casamento, com a minha filha, com a minha família, com o trabalho Uh, há coisa de dois anos deixei o meu trabalho de 32 anos Que era muito stress, tive que parar E comecei a trabalhar ao lado do meu marido Que gosto muito, estamos, ele é na parte do ramo automóvel E gosto muito de estar, mas ainda me falta qualquer coisa E não consigo compreender, não sei não Olha, é como eu digo, o que é que a sua alma tem a dizer à minha alma? <risos> Desculpa. Esse, esse faltar, um, faltar alguma coisa, na verdade, não está lá fora, tá? Quando a gente volta para casa, nós nos sentimos plenos, nós nos sentimos completos, tá? Então, assim, quando a gente tem a sensação de que está faltando alguma coisa, por mais que tenhamos tudo na vida, temos casa, família, temos uma boa vida, né? Nos, não, não falta nada, né? Então a gente teria que estar tá feliz. Mas quando a gente não se sente feliz, é porque ainda a gente não chegou em casa aqui. Tá? É, para a gente conseguir voltar para a casa do pai e nos sentirmos plenos, nós precisamos do autoconhecimento. Não tem um outro caminho no seu autoconhecimento. Você precisa saber o que você é. Primeiramente, o que você é? Você não é Elza. Tá? Você não é Elza. Elza é uma personagem. Elza é uma personagem com um monte de costumes, de hábitos, de crenças, de, de valores que foi aprendendo. Elsa tem uns, alguns títulos que ganhou, né? Título de mãe, título de esposa, título de filha. Isso é personagem Elsa. Quando a gente, a gente vai vivendo a nossa vida com esse personagem cheio de títulos, assim, a gente acaba se esquecendo do que a gente verdadeiramente é. O ser que você é de luz, tá? Você é um ser... Divino, você é um ser que veio aqui realmente para ter experiências maravilhosas. Você veio aqui para ser feliz em todo momento, né? Porque é somente sendo feliz, aumentando a sua frequência que você vai ser uma contribuição no planeta Terra. E não se esqueça, você não veio aqui por você, né? Ou para ajudar o outro. Você veio aqui fazer parte de um projeto, né? Você veio ajudar o planeta Terra também. E para ajudar o planeta Terra, você tem que ser uma contribuição, só que ninguém consegue ser contribuição enquanto não volta para casa do pai. Porque enquanto a gente não sabe o que a gente verdadeiramente é, fica faltando essas coisinhas, sabe? Eu não sei o que está faltando na minha vida ainda, né? Então, uh, o que está faltando para você é só volte para a casa do pai, através de um autoconhecimento. Né? Nós temos tantas ferramentas de autoconhecimento. Hoje em dia, tudo nos ajuda, né? Nós temos um monte de terapias, um monte de técnicas, astrologia, numerologia, leitura de alma, registros acásticos... Todas essas ferramentas, na verdade, ajudam a gente a ir mais rápido para o coração. É. Porque são informações que vão desbloqueando algumas faltas de memórias que temos. tá uh, A única coisa que a gente precisa fazer é nos relembrarmos o que somos. E quando você se relembrar o que você você vai saber que nada te falta. Nada te falta. Você pode, por exemplo, acordar amanhã e você está num lugar sem a sua família... Sem dinheiro na conta, você está simplesmente em um lugar totalmente estranho para você. Quando você já se encontrou, você vai se sentir plena, feliz, satisfeita, aonde você estiver, sem nada disso que você tem hoje. Se eu te perguntar, Elza, quem é você hoje, tá? Você vai me falar quem é Elza, mãe, esposa, tem a casa onde você tem, você mora em Portugal. Isso é Elza. Mas o que, que é Elsa se Elsa não tiver nada disso? Entende? Isso é só um personagem. Quando a gente se identifica com o um personagem, não somos felizes. Mas quando a gente tem volta para a nossa essência e sabemos o que somos, podemos ser o personagem que quisermos aqui. Podemos ter tudo o que quisermos. Né? Mas a gente vai ser totalmente pleno por sermos primeiro. Sabermos o que somos aqui. O ser divino que somos, tá? Porque com ou sem eu serei o que... Eu saberei o que eu sou. Com ou sem. E aí não vai me faltar nada. Tá? Então a única coisa que falta pra você é o autoconhecimento profundo do que você é. Não é, usa. Mas o que você é em essência. O que é a sua alma. Tá? É só isso que tá faltando pra você. Tá tudo bem na sua vida, né? Tá todo mundo saudável, tá todo mundo bem. Então, a única coisa que falta aqui, e, e através da gratidão a gente também consegue já muita coisa. Uhum. Agradecer sempre, agradeça sempre por tudo, né? Agradeça e vai fazendo uh, o seu trabalho com autoconhecimento, vai voltando para o seu coração. É somente assim que tudo vai ficar perfeito na sua vida, tá? Mas não se identifique com Elsa, Mas saiba o que você é, em essência. Aí nunca mais vai te faltar nada. Tá bom? <risos> obrigada. Eu, eu estou a ler o livro da Karen, o Desprogramar. Sim, e estou a gostar muito. É muito interessante e, e ajuda-nos bastante. é, é muito, Ah, obrigada. É muito bom. Obrigada. E todos os dias eu estou constantemente, sempre porque tenho essa oportunidade no trabalho de ter ir ao Insta e ver o que é que a Karen está a, a pôr, isso assim. E... A sério, você, obrigada por tudo, porque inspira mesmo muita gente e é um ser muito iluminado. As palavras deixam-nos realmente muito tranquilas. Obrigada por tudo e que Deus também abençoe a ti e a sua família. Obrigada, muito obrigada por ter estado aqui. Obrigado pela sua luz, tá? Obrigada. Seja feliz, minha querida. Um beijo. Um beijo, obrigada. Ana Cecília. Oi, minha eu querida. <risos> falando, não, não, não, agora, eu vou me acostumar com o seu rostinho aqui toda semana agora, né? Pode esperar que a história aqui. O cachê tá bom, é, né? Eu tô, eu tô pagando bem, então você sempre volta, né? Tudo bem, tá pagando bem porque a mulher amor e a gente fica assim, ó. Ai, linda. Como é que eu posso te ajudar hoje, minha querida? É, o, a gente tem um, um grupo das naturetes. Né? <risos> Narutetes ou da Naturetis? Narutets. Narutetes <risos> Ah, esse Glauber me arruma cada apelido viu? <risos> Tá, agora ficou até, Eu vou falar uma coisa pra você Até que eu gosto <risos> De ser chamada de Narutinha Às vezes, acho que combina comigo <risos> Ai, Sim, pode falar, minha querida e hoje a gente estava conversando, uh, antes mesmo de eu saber qual era o tema da live, a gente estava falando sobre um, um tema que eu vou fazer duas perguntas em uma. É, a gente costuma é, falar popularmente de, de milagres. Né? Tem pessoas que relatam milagres que aconteceu, e a gente vem falando aqui nas lives, e o seu conteúdo também traz, do que aquilo que a gente pensa e sente da forma como a gente se comporta é o que cria a nossa realidade. E aí eu estava pensando sobre isso, e eu disse, cara, e as pessoas que estão é, no, no pleno desespero, no sentido de um pai que perdeu o um emprego e não tem mais alimento na geladeira, o filho chorando com fome, ou então a mãe que está com seu filho no hospital e que não consegue atendimento, ou uma pessoa que sofreu abuso, enfim, situações extremas. E que a pessoa emocionalmente fica arrasada, né? Os pensamentos negativos acabam surgindo, a esperança muitas vezes já não existe, é, e aí eu fiquei pensando, e tem essas pessoas nessas condições de fundo do poço é, que... Do nada recebem uma ajuda divina. Não sei como isso acontece. Aí a minha primeira pergunta é: é Como acontecem essas, essas intervenções, esses tais milagres? Por que acontece é, se a pessoa está totalmente descongruente com algo bom? Porque os pensamentos estão ruins, né? Às vezes a pessoa está até obsediada. Então, como é que aquilo que ela imagina precisa, às vezes a pessoa recebe um dinheiro para pagar o aluguel e para não ser despejada, um, enfim. É, como essa ajuda acontece, e voltando para a questão da live, que é o que a gente estava conversando no grupo, é, como uma pessoa que está com esses, com esses pensamentos ou com essa realidade de desemprego, de doença, de, enfim, de abuso, pode transmutar essa energia, pode transmutar essa, essa vibração, a, aterrar na prática, porque é, às vezes a realidade é da pessoa, de fato, abrir a não tem o que comer, o filho chorando, não tem perspectiva de emprego, como pensar positivo diante de uma realidade dessa? E aí, na discussão do grupo, me veio dessa, essa questionamento. <risos> o pergunta. seu celular tá tocando toda hora, faz um barulhão aqui no meu ouvido. Ah, deixa eu desligar, perdão. <risos> que barulho? Eu tô com fone de ouvido, aí faz... Drrr. <risos> e Desculpa. aí me veio essa, essa pergunta, de disse, cara, e as pessoas que estão em situações muito Complicados. Como é que esses milagres acontecem? E como é que é, é, é, o tempo da live é? Faça você mesmo, faça por você. Como é que essas pessoas podem fazer sem esperar milagre divino? Ah, primeira pergunta, tá? Por aí você já percebe que todos nós viemos do mesmo lugar. Todos nós somos filhos da mesma fonte. Não existe diferença alguma. Está morando na rua, é milionário, é de uma outra raça. Todos nós somos a mesma coisa. Então, se todos nós somos a mesma coisa, viemos da mesma fonte, significa que todos nós temos ajuda. Sempre teremos. Tá? Todos nós, independente de raça, de, de nível social, todos nós nascemos e temos um mentor. Não existe esse negócio é só porque é pobre e não tem mentor, né? Todos, todos nós temos o mesmo direito de termos mentores e uma equipe por trás de nós, cuidando de nós. Então, quando uma pessoa chega no fundo do poço e ela não tem mais força, nós temos ainda ajuda. Temos quem nos ajude, tá? Então essa é a primeira pergunta sua, tá? Não tem diferença alguma, todos vão receber ajuda. Independente... O campo dele esteja vamos dizer assim, denso, com baixas vibrações, Ou a espiritualidade, o anjo da guarda, quem quer que seja que está ali para auxiliar, consegue mesmo assim se aproximar daquela pessoa, isso? Sim, quando a pessoa é, está ali no fundo do poço, ela não consegue mais forças, ela clama por Deus, né? Sim. Não é, não é assim? Clama por Deus? Quem é Deus? Ela mesma. Ela mesma, ela vai clamar a Deus, então ela vai clamar a sua própria força, é isso que ninguém sabe. Quando nós clamamos a Deus, nós estamos clamando a nossa própria força. E quando ela clama a própria força, uma luzinha faz assim, aqui. Aí quando essa luzinha acende aqui, ó, clamou. Ela tá brilhando uma luzinha porque ela tá acreditando no Deus que ela é. Né? E quando essa luzinha acende, é como se ela chamasse a ajuda. Que a ajuda sempre vem. Né? então aí outra, ela. E emite esse sinal no campo dela quem tiver próximo congruente com aquilo ali que possa ajudar ela acaba com certeza sim ajuda sim. sempre vem ajuda sempre vem tá a gente ninguém fica sem ajuda não ninguém fica sem ajuda acontece que não podemos esquecer de uma coisa existem contratos contratos tá contratos são sempre cumpridos né? quando uma pessoa não recebe uma ajuda é porque um contrato foi cumprido ali Ok? então a gente precisa sempre compreender que não podemos generalizar nunca, a única coisa que precisamos saber é que a ajuda sempre está lá por mais que uma pessoa desencarne, a ajuda sempre está lá tá? só que se tiver no contrato ali que aquela pessoa precisa ir embora ninguém pode fazer nada tá, é no, é tá no contrato é aquilo que popularmente a gente fala, né? Quando chega a hora, não tem quem ajude. Não tem o que fazer, não. Isso porque nós temos sempre uma data de entrada e uma data de saída. E geralmente o nosso, nosso caminho já está meio que planejado, né? A gente sempre pode mudar, temos o livre-arbítrio para mudar a hora que quisermos, né? Mas o caminho já está meio que planejado, com data de entrada e data de saída. Raramente alguém sai na data de saída, sempre sai antes daqui. Raramente, tá? Uma pessoa que que já não tem muito karma, que já equilibrou toda a vida, né? que, que fez a lição de, de casa direitinho, ela vai ter uma morte, no dia que tem que sair daqui, vai ter, vai ter uma morte bem sossegada. Geralmente aquelas pessoas que dormem, né? Enquanto que dormem e morrem. as pessoas cumpriram já o que tinha que cumprir, sem karma, e tá tudo bem. Mas a maioria das pessoas sempre saem antes daqui, antes do, do, do tratado porque não cuidaram bem de si, porque fizeram escolhas que talvez não fizeram bem para ela, né? Então, é, a gente nunca pode generalizar um desencarne, mas saber que sempre temos, sim, uma equipe do nosso lado. Tá? Essa é a primeira pergunta, né? A sua segunda pergunta é se... pera, deixa eu ver se eu lembro a segunda pergunta. É, como como sistema, tem como sabe? a gente aterrar, né? Uma pessoa que está passando por dificuldade, como é que ela consegue criar alguma coisa ou sair dessa situação, né? Tudo é escolha da pessoa, é vontade própria. Eu já conheci pessoas que moram na rua, que mesmo morando na rua começou a cantar, porque descobriu que, que gosta de cantar e tem habilidade de cantar, começou a cantar dormindo na rua e de repente, no outro, numa outra semana, foi convidada para trabalhar em um bar cantando. Saiu da rua, entende? Então, assim, é, vai muito da, da escolha da pessoa, a força de vontade, a coragem dela, e dela colocar em prática aquilo que ela gosta de fazer, o que faz ela feliz. Não importa o lugar onde ela está. Se ela encontrar algo que faça ela feliz e ela colocar aquilo em prática, ela vai sair daquela situação. Todo mundo tem a habilidade de fazer isso. Não tem diferença entre uma pessoa estudada e uma pessoa que nasceu na rua. Nessa, nessa parte de habilidades e, e, e potencial, todos somos iguais. Todos somos iguais. A única coisa que difere é a consciência da pessoa. É a consciência dela. aonde está a consciência dela? Porque aonde o coração dela vibrar, a consciência irá trabalhar. tá Então, se aquela pessoa que mora lá na rua fica só reclamando, na miséria e não, e não agradece, ela vai vibrar e vai, vai, vai criar mais daquilo. Se uma pessoa que mora na rua encontra dentro dela uma faisquinha de felicidade e com aquela faisquinha de felicidade ela começa a agir fazendo qualquer coisa que faça ela feliz, ela muda de vida. Ela consegue mudar de vida. Eu conheço vários relatos de pessoas que conseguiram sair da rua. Inclusive a essa ONG que eu vou ajudar agora lá em São Paulo, a Anjos da Cidade, eles têm tantas histórias lindas de pessoas que saíram da rua. Por quê? Tiveram força de vontade, usaram a criatividade e deixaram com que a alegria movesse o coração deles. Entende? Entendi. Então é, é, é realmente a força de vontade da pessoa. É a escolha. Da, a, nós sempre temos a escolha. É sempre a escolha da pessoa. Todo mundo pode sair da situação de marasmo que está. Quando conseguir achar essa faisquinha dentro de si. E se relembrar o que, que ela gosta de fazer. O que, que, o que, que, o que, que ela poderia fazer agora para sair dessa situação? Né? O que traz alegria para ela? Tá? Respondido? <risos> Muito obrigada. Ótima pergunta. Adorei a sua pergunta, de verdade. Muito obrigada, tá? <risos> Tchau, minha querida, um beijão. Beijo. Sabrina Domingos. Uh! Ah, você de novo! <risos> eu nem sabia. Ah, eu não vou ficar eu mas não adianta. Eu nem. Desculpa, eu não lembrava. Eu ah, dar vontade de chorar. Como é que você está uh! melhor hoje, minha querida? Uh! Ah, Eu estou melhor de entendimento, né? assim, de esclarecimento, né, da, na vez que você... Mas hoje eu acho que eu não tô... Bem um pouco de saúde, mas eu não sei, foi de repente, não sei se é o tempo que mudou, é... Tô com muita dor no corpo também, mas eu tô, tô bem. É... Eu coloquei até para despertar aqui, eu tava bem, cabisbaixa, né, eu falei assim, ah, eu vou colocar para o YouTube me avisar para eu não perder e na hora que começou, tu Aí a nossa, a nossa gota de, como vou dizer, de paz, né? De poder ouvir algo assim que vai te trazer, eu não consigo muito lembrar a palavra, mas que vai te trazer um conforto, um alívio e um aprendizado, né? Porque a gente é um mosquitinho ainda, assim, não, não cabe é nada. ainda praticamente nada, né? Tá, tá é você pensa mas... que você é um mosquitinho, mas você é uma coisa enorme. Eu falei isso para você semana passada. É, não, é, mas assim, eu, né? eu digo porque a gente tem que tá aprendendo toda hora, né? Eu sou muito curiosa. Eu gosto de estudar sozinha, né? E... Até você estava falando das suas dificuldades, né? Que a gente às vezes vê a pessoa, mas a gente não, não enxerga, né? Acha que, nossa, tá tudo bem, é fácil falar assim, porque tá tudo legal, só que não, né? É, a gente não precisa ficar falando tudo o que passou na vida, mas... Geralmente, a gente consegue passar aquilo com... Com tanta fidelidade, né? Igual você passa para a gente, quando você sabe o que está dizendo, você passou por algo, você... você lutou por algo, assim, não é simplesmente chegar e falar, abra seu coração, tenha uma luz, vai, seja feliz, ria, sorria, não, né? E... Bom, uma das perguntas que eu ia fazer, a Ana Cecília fez. É. Porque já faz seis anos que eu comecei a ter a depressão e eu já fui internada, eu fiz aquele choque na cabeça. Só que eu tava esquecendo muitas coisas e eu não fui mais, né? Faltava algumas sessões, eu falei, tava demorando para voltar da anestesia às vezes. Né? É, porque não conseguem um remédio que o meu corpo funcione. Eu tenho resistência, praticamente, até anestésico. Então, assim, é uma coisa meio estranha. Aí, desde esse tempo, eu passei por muita coisa. Eu fui despejada umas três vezes. É, eu faço rifa para pagar meu aluguel, porque eu tô pelo INSS, o INSS não pago, aí você tem que esperar né, tudo, mas... Eu faço faxina, eu vendo as ripas, eu faço as coisas assim, eu faço doce, né? É, graças a Deus, assim, eu sei fazer um monte de coisa, assim. E todo dia eu falo, ah, eu vou fazer isso, aí eu vou lá e consigo fazer. É incrível, assim, eu gosto disso. E eu nunca fiquei me lamentando também, né? É, uhum. Quando eu vou fazer faxina, eu fico mal feliz, tem gato lá e eu só vou em casa que tem gato. É, você e falou, aí, né? É, eu já aproveito, já faço o reiki nos gatinhos, já converso. Que lindo. Com ele. Uhum. E até o projeto aqui, assim, a gente, né, eu estava, desde que eu comecei a. Eu, por um acaso, eu vi no, naquele programa Paranormal Experiência uma entrevista, e aí aquilo que o escritor tava falando batia com tudo que tava acontecendo comigo eu falei nossa será que eu tô tendo isso aí eu vi o seu canal e do, do Henrique né eu falei gente eu tô tendo isso e aí eu falei nossa então eu vou aceitar mais né é... mas assim não aceitar e ficar eu vou esperar que um dia vai né mas ter mais força para poder sair da situação. E desde então eu venho melhorando da depressão. Eu tenho diminuído o remédio. Que lindo. Eu mesmo, o médico não sabe. Fala eu também ele. sou. Falou. Eu não posso falar também, mas eu também sou. Minha querida, deixa eu só fazer uma pergunta para você antes de você continuar. Você mora em São Paulo? Moro, moro em Campinas, na verdade. Tá, eu quero te fazer um convite, Tá. Eu quero que você, no dia 1 de julho, seja comigo lá no evento. Você Eu? é minha convidada. Uhum. Tá bom? Você vem? Claro. É muita emoção isso, nossa. Você vai ser minha convidada de honra, tá bom? Nem sei o que dizer. Não sei, uhum. assim, só gratidão, né? A gratidão. Porque, de verdade. De verdade, a maneira de você agradecer é você vir e você me dar um abraço, tá bom? E depois a gente vai conversar. Eu gostaria que você me escrevesse. Eu não sei se você tem meu contato do Instagram ou se você me acompanha não. em outro lugar. Não? Não, eu acompanho, mas eu não tenho. Ah, mas... Sabrina Domingos, eu não sei como é que eu, a gente. Uh, se você pode me escrever no Instagram. Você pode me escrever no Instagram? Você. Por favor, tá? Porque eu, eu mando para você o convite, eu quero que você vá e eu quero conversar com você sobre esses seus projetos, tá bom? Tá bom. Pode ser. É. Quando a gente tem uma depressão, é porque a gente faz sempre as mesmas coisas, pensa sempre as mesmas coisas, estamos sempre no mesmo lugar, tá? E para que uma coisa nova aconteça na nossa vida, a gente precisa ter novos pensamentos, novas atitudes, novas palavras saindo da boca. É, eu sempre estava na mesma aí. E desses tempo para cá, eu sinto que eu tenho melhorado, mas aí eu até com... eu faço isso para algumas pessoas que estão perto de mim, né? Eu falo da frequência, eu falo da gratidão, eu falo da... de ser. Eu agora eu não consigo mais beber água sem agradecer. É uma coisa que já vem na minha cabeça. É, agradecer as pessoas, tudo eu falo gratidão, mas não é uma coisa maquiada, é uma coisa que sai, parece que esquenta aqui dentro, assim, vai, sabe? É um negócio que vai, assim, eu não, eu não sei explicar, mas é, é como se estivesse saindo fogo do meu coração. E eu tenho passado por algumas experiências mas eu não consegui, eu não consigo anotar as coisas que vêm na minha cabeça porque eu não sei se é verdade ou se eu estou tendo audição, sei lá, algumas coisas sobre o amor é isso, o amor é várias palavras sobre o amor e sobre cura, e faz isso e faz aquilo, e aí eu fico pensando que será que não é aquela audição né, que os médicos falam que às vezes a gente tem que tomar o lanza mas, assim, é, é, é muito claro. Mas, ao mesmo tempo, como eu não tenho experiência, eu não sei o que é, assim, eu não sei se é verdade ou se é mentira. E é, eu fico, ai, uh -huh. meu Deus, e agora? E... Minha querida, e é eu essa... posso falar uma coisa? Hum. Posso falar uma coisa? Você tem uma conexão tão grande, tão grande com, com eu falo, o seu, o seu campo vibracional, tá? tá? Você está sempre conectada com uma equipe Enorme, enorme de felinos. Eles estão sempre com você. E exatamente agora, tá? Eu sinto toda a energia deles aqui, eu tô sentindo toda, toda, a, toda a amorosidade deles aqui, ó, invadindo. Então, não é se preocupe, porque essa situação não vai ficar por muito tempo. Não, tá? eu aprendi muito, muito. Pra você ter ideia, o médico falou que eu tava com problema, que era... A psicóloga falou que era um problema, porque, tipo, eu ia no mercado, na época que eu não tava ainda passada, aí eu tinha lá o vale-refeição, eu comprava as coisas, mas se eu via alguém com pouca coisa no carrinho, assim, idoso, ou mãe com criança, eu já começava a chorar. E aí eu achava que eles não tinham o que comer, aí eu começava a chorar, e eu ficava... Eles falavam que eu tinha síndrome... Ah, era uma síndrome lá que ia passar depois das terapias, mas aí eu falei, nossa, eu tô tão doente que eu não consigo nem... Aí ele, mas você não sabe se a pessoa está assim, você não pode achar que ela está assim, mas não era achar, era sentir. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, aí eu falava, será que eu falo com ela, será que eu não falo? E o medo, né, de chegar e Aí eu pedi a Deus, assim, eu falava, ai, Senhor, por favor, se tivesse, me ajude. Eu me sentia culpada de ter, e eu achar, e aí todo mundo achava, falava assim, nossa, mas você é louca, né? Até há pouco tempo atrás. E aí falaram, ah, que eu tinha síndrome da compaixão, nem sei se isso existe. E Eles doença. inventam o síndrome de tudo, né? É, era uma síndrome psicológica. É, enfim, e, e eu ia fazer a pergunta dela, né, a da Ana até, ela fez a pergunta antes de mim sobre essa coisa, né, da gente estar tá passando numa situação é, muito difícil, mas assim, eu vou te falar uma coisa, já aconteceram várias vezes, e sempre quando chega no dia que eu tenho que pagar no aluguel eu consigo, Acontece alguma coisa, algum trabalho que aparece, alguma pessoa que já vai, já vai, vai sempre quando a gente sei já que. acontece. E, e isso é, foi o que você falou para ela, né? É, a gente tem que pensar um pouco fora da, do, do problema, assim, não focar só naquilo, ai, ah, meu Deus, e agora? O que vai a gente fica, às vezes, a gente que ainda não tem essa evolução, porque dá medo, eu falo, nossa, eu vou para a rua com meus dados, aí eu você nunca fico, vai não. ser abandonado posso pedir Sim, alguma eu... coisa para você? <risos> posso te pausar um pouquinho? coloca o seu dedo anelar aqui ó. só um pouquinho esse aqui? É. aqui? É. fecha os seus olhos Recebe a força dos seus irmãos que estão aí do seu lado. Você nunca está só. E a gente transmuta agora toda essa energia que está te deixando fraca, que enfraquece seu corpo em luz e amor. Agora. Porque você é a sabedoria que transmuta sombra em luz através do amor agora. Recebe. <risos> Cabeça tá show. Vai ficar tudo bem, querida. Eu só quero que você me inscreva, tá? Me inscreva porque dia 1 de julho eu quero que você esteja lá comigo. E eu quero conversar é. com você, tá bom? Gratidão, demais. E gratidão. vai ficar tudo bem. Eu você não está algo... sozinha. Não. Você não está sozinha. E gratidão por ter vocês também podendo explicar a gente o que a gente está perdido. Porque muita gente ia ficar perdida, a gente estava... A gente, eu falo no coletivo, né? Muitas pessoas estão passando por isso e muitas pessoas estão perdidas, assim. E sem esse suporte, essa luz, essas palavras, a gente ia acabar perdida aí, remédio, enlouquecendo. Gratidão. Gratidão. Você é amor, gratidão. tá? Você é amor e apenas amor. Tá bom? Gratidão. Uh -uh. Um beijo, minha querida Me escreve, não esquece de me escrever, tá? Tchau, querida MB Ai, Maria Ai. Oi Peraí que tem mais uma pessoa aqui Eu coloquei mais alguma pessoa aqui Pera, que eu tô meio... Virei. inteira aqui, da... <risos> minha querida! Eu sou sua fã, eu sou sua fã. Não, eu que sou a sua. Eu sou sua fã, de verdade. Não! <risos> Olha, eu vou Ai, falar uma coisa Deus. pra você. A sua energia, quando você não tá nas minhas lives, eu sinto muita saudade sua, de verdade. E eu a sua. <risos> é, Deus. Ai, peraí, que eu tô meio... Vou respirar aqui, meu coração calma. vai ser calma, calma, calma. Você é luz, <risos> é você que ilumina tudo aqui. Calma, Karen. Eu não vim fazer uma pergunta hoje, tá? Eu vim só falar o quanto eu sou grata. Olhar nos seus olhos, pera, não vou aprontar uma choradeira aqui. <risos> falar o quanto eu sou grata de verdade por tudo pela sua mensagem. A minha vida antes da Karen e depois da Karen é, tipo, completamente diferente. É, desde o primeiro dia que eu vi você uh, falar, enfim, eu me identifiquei com a sua energia, com a sua fala, o jeito de você falar, enfim, uh, com a sua história. É, eu me senti muito tocada quando você falou que você era professora de ballet porque eu também fui <risos> professora de ballet e, ai, minha emoção tá muito grande. Peraí, que eu desmaiar aqui. Eu tô sentindo seu coração, tá tudo, tu, tu, tu, tu. é... E nossa, desde sempre eu era chamada de Xuxa, porque eu ficava com as crianças, dava aula para as crianças, enfim. Uh, me perdi toda, né? Óbvio. Mas, Karen, é. Eu não sei como te agradecer, de verdade. Você é muito importante para mim. Eu amo muito você. Eu quero, vou fazer uma menção honrosa aqui também. Muito gratidão pelo Glauber. Se ele estiver ouvindo... Ele está <risos> <risos> um, Eu tô louca para te dar um abraço. Porque eu Ai, vou vem. até acontecer. bem. Nossa, <risos> depois da... De da minha mente, do meu coração, teria uma DR, assim, né? É... Eu falei, não, eu vou sim. E foi muito engraçado, Carrie, eu vou te contar um caso. Conte! Uh, foi semana passada, né? Quando eu tava tendo essa DR, eu senti uma... Ai, tira o globo! <risos> um, eu senti uma paz muito grande, eu tava voltando pra casa. E... Enfim, no carro... Eu, eu vi você curando as pessoas nesse evento, sabe? Eu só eu vi você curando as pessoas. É, depois veio muitos flashes, assim. Eu não sei te dizer se, o que, que era, quais imagens que era do evento, enfim. Mas eu, eu senti muito amor, muito amor, muito amor, muito amor, muito amor. Assim, eu queria explodir <risos> E aí eu falei, não, eu tenho que estar lá. Eu vou ter que... Não sei explicar, sabe? E mas... aí você me mandou a fotinho que você tinha comprado o seu ingresso, né? E aí meu coração mas... fez tudo. Tu, tu, tu, tu. é... Eu não sei como é que eu vou, se eu vou voando, mas eu vou até lá Você vai, você vai E eu vou uma... te dar um abraço Eu vou te mas... dar um agarrão, eu não vou te soltar mais é, tô... hein? Você parece um ursinho de pelúcia Ai, Deus sinto meu amor indo para você porque eu não tenho palavras para descrever de verdade eu sinto sempre eu sinto sempre todo esse amor que você me dá todo esse carinho toda vez que você tá nas lives só o fato de eu ver sua fotinho aqui meu coração já se alegra viu e uh, eu não tenho como agradecer todo esse carinho mas se eu recebo porque eu mereço <risos> Eu já, eu já aprendi a dizer: se eu recebo o que mereço. eu mereço, eu te agradeço mesmo. Ah, eu vou falar uma coisa: fale. Estou no grupo das claro. Gente, eu preciso entrar nesse grupo. É só entrar. Village, bota lá. Ai, meu Deus do céu. Eu já, gente, Ai. eu já tenho um grupo das Narutets. Narutets. <risos> Ai, que vocês são demais. Eu não, eu não tenho palavras para agradecer tudo isso, de verdade. Eu sem, sem vocês eu não estaria aqui, de verdade. Ai, minha querida, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Deus. Volte sempre para alegrar minha tela. Uma pergunta. Volte com uma pergunta. Te amo, tá? Beijo. Também. Beijo. <risos> É, as pessoas gostam de me fazer chorar. Ai, ai. Eu já estou já aqui sem voz. Se vocês me fizerem chorar, a voz some de vez, viu? A Lúvida, vou trazer aqui. Oi! Oi! Boa noite! Oi, minha Nossa, querida. Nossa, que emocionada, sou eu. <risos> Que alegria poder estar aqui junto de uma pessoa de tanta luz, né? Eu já chorei, agora vou continuar chorando mais um pouco. <risos> Kéorin, eu te sigo faz pouco tempo. Faz questão do que é uns 15 dias, mais ou menos, que eu descobri essa preciosidade que você é. E fico muito emocionada, porque já tem transformado muito a minha vida. Tudo que você ensina, todos os, os conhecimentos que você repassa. Eu estou nessa caminhada... Da busca da melhor espiritual, né? Já tem uns três anos, mais ou menos. E foi um presente de Deus na minha vida poder conhecer você e um pouquinho do seu trabalho. Estou fazendo lá a corrente dos 21 dias. Ah, que lindo! Acho que no sétimo dia, se eu não me engano. Eu tenho duas perguntinhas para você. Uma, é, eu já vi que você comentou em alguma live, mas foi bem, coisa bem rápida, sobre a ayahuasca. Uhum. E eu queria saber o que você pensa a respeito dessa ferramenta para expansão de consciência. Essa seria uma pergunta. Tá. <risos> posso, faço... posso responder a primeira e depois Isso. você faz a segunda? Pode tá. ser, obrigada. Ah, eu tenho muito respeito pela natureza, muito respeito. Ah, Mãe Gaia tem sempre ah, todo o remédio que um ser humano precisa, que um corpo precisa, está na natureza, tudo. Eu vejo a ayahuasca de uma forma bem diferente do que os jovens estão vendo no momento, né? As pessoas querem ter alucinação, querem é, ter experiências, porque não estão conseguindo fazer isso simplesmente com uma meditação ou acessando o seu interior. Então vão à procura desses grupos para poderem acessar, né? Na verdade, para se curar. Uh, o que a ayahuasca faz, nós também podemos fazer com uma meditação, tá? Essa é a verdade. Uhum. Uh, eu não vejo a Ayahuasca como uma ferramenta de cura, mas eu vejo a Ayahuasca como uma ferramenta, uma linda ferramenta da natureza, para mostrar aonde o nosso coração está. Tá? Se você quiser saber em que nível você está da sua consciência, você vai cair exatamente ali com a Ayahuasca. A Ayahuasca Sim. é uma, uma planta muito muito inteligente. Que aonde você que, e ela vai te levar exatamente ali onde seu coração está. Então, se o coração está no medo, se está na angústia, quando alguém tomar ayahuasca, com certeza vai ver os monstros dela, né? Sim. Mas se a pessoa já está com a consciência mais expandida, se a pessoa já está com despertar, já trabalhou várias coisas, ela vai cair num lugar lindo, lindo, cheio de luzes, cheio de, de formas geométricas lindas, e é, é bem diferente. Então, para mim, a ayahuasca é uma ferramenta para me mostrar aonde a pessoa está. E aí, quando eu percebo onde a pessoa está, a partir dali eu consigo acompanhar. Ok, você está aqui agora, vamos daqui adiante agora. né? Então, assim, é, eu amo a planta, essa essa medicina da Ayahuasca. Mas eu uso de forma bem diferente do que as pessoas estão usando lá fora. Sim. né? Eu não vejo isso como um ritual, eu vejo isso apenas como uma linda ferramenta para sabermos aonde que está a pessoa. o que penso também. Não uhum. como um ritual, mas até como uma ferramenta tecnológica mesmo que, que ganhamos de presente. Sim, ele ativa, na verdade, o DMT, né? No nosso, e a gente consegue fazer isso com uma meditação. A gente uhum. consegue fazer isso com a respiração, a gente consegue fazer isso com silêncio, só que as pessoas elas estão muito distraídas lá fora, estão muito, é, estão muito agitadas, não conseguem acalmar. Então procura a ajuda da Ayahuasca. Né? É verdade. Mas eu, eu não... Eu não Pro, é, faço a propaganda da Ayahuasca como uma coisa que vai ter alucinações, que vai dar visões, isso não. Uhum. Isso eu já não, não é o meu, meu estilo não é o meu caminho de trabalho, tá? Certo. Qual é a segunda e, pergunta? A, que você a pergunta tem? é se você tem alguma dica para quem tem o vício do cigarro, para conseguir se libertar desse vício, que é muito difícil. Você já conheceu a técnica da compaixão que eu ensino? Não, ainda não. É. A compaixão, ela só começa quando você estiver totalmente ciente do que é o seu corpo. Né? Quando você compreender que o seu corpo é um templo que, a bi, que é, a, é a casa de mais de, cim, de 50 trilhões de, de seres humaninhos. Né? E quando você percebe que esses seres humaninhos é o são as pessoinhas que trabalham para que você fique de pé, para que você ande, para que você fale, para que você pense. Essas pessoinhas estão todas trabalhando no seu corpo, né? E da mesma forma que nós, aqui no planeta Terra, somos células, e que às vezes vem aquela aquela vida difícil, os desafios, e a gente olha para cima e fala com Deus, Deus tem misericórdia de nós, né? As suas célulasinhas, que são os seus seres humanos, fazem a mesma coisa. Para as suas células, Deus é a sua mente. Então, quando, um, quando ela está totalmente em desequilíbrio, né? quando as células não conseguem trabalhar com harmonia, o corpo mostra. Né? O corpo mostra através de uma doença, uma alergia, uma dor de cabeça. Um, começa a mostrar. tá? E a sua vida também vai mostrar lá fora se as suas células estão trabalhando em harmonia ou não. Porque O que cria a sua vida lá fora é o que essa, a sua célula vibra. É o seu DNA que cria a sua, a sua vida lá fora. Então, se a sua vida não está em harmonia, é porque as suas células não estão em harmonia. Começa já daí, tá? Imagine só cada serzinho desse no seu corpo, em desespero, olhando para cima e falando o que, que é essa fumaça entrando aqui? Que tanto faz mal para a gente a gente não consegue trabalhar. O que é isso que está vindo sufocar a gente? Né? Imagina só as células do seu pulmão Toda vez que, que, que vem um trago de cigarro, aquelas células gritando. Todo mundo, tipo, numa câmera de veneno, né? Sofrendo toda vez que entra fumaça. Imagina só os seres humaninhos como ficam ali dentro, né? Então, quando a gente olha o nosso corpo dessa maneira, sabendo que nós somos o templo de mais de trilhões e trilhões e trilhões de seres humanos, não tem como a compaixão não nascer, né? Você vai dormir sabendo que você é responsável por tanta gente aqui, né? E que se elas estiverem felizes, a sua vida lá fora vai estar feliz também. Mas se elas estiverem sufocadas, a sua vida vai te mostrar situações de sufoco para você. Então, sufoco na vida financeira, sufoco no trabalho, sufoco na família, né? E é aí, verdade. Então, quando a gente começa a fazer com que a compaixão nasça do coração sabendo que é do coração que a gente expande a nossa consciência, é do amor que a gente expande a nossa consciência, né? Então, uhum. quando temos a certeza de que estamos cuidando bem do nosso corpo, das nossas células, saberemos que também a nossa vida lá fora estará em harmonia. Tá bom? Muito obrigada. É a compaixão, somente a compaixão vai ajudar você com o cigarro. Vou refletir tá. sobre isso. Muito obrigada, que Deus abençoe cada vez mais. Um beijo no seu coração. Eu Muito obrigada por ter estado aqui. Obrigada pela sua pergunta, tá? <risos> Tchau, minha querida. Tchau. Glaucy! <risos> Olha, <risos> Olha. <risos> tem criança aqui na live, viu? É, deixa eu me arrumar. <risos> Ai, meu Deus! Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Não, gente, é, ninguém viu. Tô... é, é que eu tô com roupa de dormir. Ai, eu tô é com os pichunos, eu só tô com os pichunos aqui, ó. Que só tô coisa. eu, meus bichos. Ó, que mais uma do grupo aqui, hein? As Narutets? Aham, é! Eu tenho que entrar nesse grupo, eu vou me divertir acho. Mas... É muito lindo o grupo, a gente conversa demais, a gente troca muita experiência. É fantástico, a gente troca experiência. A gente fala que nem umas maritacas o dia inteiro. Não acredito. A gente conversa muito, mas uma ajudando a outra, assim, é muito legal, é muito legal. São experiências que a gente troca, assim, interessante, sabe? Ai, que legal! Fico feliz. Essa é muito feliz. que perguntou da Ayahuasca, Eu consagrei quatro vezes. E ah, eu não viajei não, para mim foi de boa. Eu só vi um trem colorido assim, sabe? Não mudou ah, tá. nada. É. Então a gente às vezes cria expectativa sobre a sobre a medicina, mas o que ela fez mesmo foi me feia fazer vomitar para a noite inteira. <risos> É, fez uma limpeza ali, né? Já ajudou para limpar tudo que eu tinha que limpar. Um é, porque é, as experiências é, é de, de alucinação, assim, a gente pode ter. Quando a gente entra numa transe, quando a gente aprende a entrar em transe, a gente tem as alucinações também. Não precisa de nenhuma ferramenta, nenhuma... É. Tomar nada, né? Mas a limpeza é. já, já valeu a pena. Oxe. Valeu! Mas foi uma experiência interessante que eu queria passar. E foi legal, eu gostei. Ah, eu fico muito feliz. Estou passando aqui para você um beijo, um beijo no seu coração. Fala para você que eu te amo muito. O Glauberzito hoje entrou! Ai, Glauberzito, beijo, te amo, viu? O Glauber. Entrou. E é, faltou algumas pessoas, né? O Henrique não tá, tá doentinho. É. Mas... é. Dia 1 dos sete, se Deus quiser, a gente vai se ver. Ai, a que legal! Ai, que legal! Amanhã tem live com Glauber, viu, gente? Não, não eu sei. sei, eu sei, a gente vai estar tá junto. <risos> Carrie, Ai. te amo, um grande beijo. Sabe que tudo se ilumine na sua vida sempre, grandemente. Você Obrigada. é uma pessoa maravilhosa. E que a sua luz brilhe eternamente, cada vez mais. Ah, obrigada. Você só vê isso porque você também é, né? Você sabe. Ah, nada, mas eu te amo demais. Laura. Um beijo. Um beijo, minha querida. Eu te amo, tá? Tchau, ah. querida. Um, gente, eu. Tá, já chegou uma hora e meia de live, eu vou fazer só com mais uma pessoa, tá? Pat Nunes, hoje é você. Ser... <risos> oi, minha querida. Oi, Kellen, oi, todo mundo que tá na live. Então, primeiro que na hora que eu vi que eu consegui, meu coração disparou. Muito, ah. depois eu senti uma calma. Kelly, eu conheço Glauber de Dakhla de muito tempo, né? de 2020. E olha, o coração está disparado de novo. Quando eu olho para você, eu sinto que nós somos irmãs. Fomos irmãs, em algum momento. É o que eu acredito, é o que eu sinto. E. Nossa, que emoção. Que linda. Eu também te sinto. Kelly, falta muito pouco para eu acessar quem eu sou verdadeiramente, as minhas ferramentas. Quando eu olho para você, eu me vejo em você. Eu sou essa menina. Alegre, que sorri, que canta, que dança. Eu tenho mentores que me acompanham. Eu tenho questões que precisam ser trabalhadas. É, na minha família, a minha filha. Também recentemente, uma decisão, essa decisão foi como você tomou um tempo atrás, que é a separação e tudo, todo o ônus e o bônus de um divórcio. O caminho é um desafio mas eu sei que eu precisei fazer isso. Porque eu não vejo claramente ainda que eu preciso. Mas eu sei que minha missão é com muita gente é com comunicação é esse o meu caminho. É... Desculpa a emoção. Ah, você é linda! Ah, Senhor da Graça. Eu fiz os 21 dias de conscientização, várias chaves virando assim, várias, várias, muitos entendimentos, né? enfim. Então, Karen, quero agradecer a você. Ontem eu escutei você com Dan e essa madrugada eu vi o Dan uhum. em alguma em algum momento em projeção também não me lembro, mas eu estive com ele com Dan. E depois, três sinos, como se estivesse na rua de baixo. Enfim, tem, montei um empreendimento. Estou construindo. É isso. Então, Kevlin, quero te agradecer. Que pergunta eu não tenho. Eu sabia, eu sentia que eu precisava falar com você. Era só isso. também então, muito obrigada. Me vejo com você E que falta tão pouco para eu começar definitivamente a cumprir, eu já estou, só falta um pouco. Eu... Você já está lá, minha Sim. querida, você já está lá, você já está lá, você já chegou, agora é só dar o passo, só dê o passo, você já está totalmente preparada, mais do que preparada. Tá. Saiba o que você é e você já sabe o que você é, você já acessou, a sua mente está dizendo que não, mas você já acessou. Basta dar o passo agora. Acredite em você, tá? E tá tudo bem. Tá tudo sempre perfeito. Fique sempre na presença do agora. O agora infinito, que é o único momento que você tem. Não se distraia com nenhum tempo, com nenhuma situação, tá? Porque você já tá mais do que preparado. E sim, o seu caminho. Ele é bem parecido com o meu. Você não vai fazer nada diferente. Tá? E aí a gente dá as mãos, né? <risos> aí a gente vai juntos, Porque Mas... o trabalho é muito. E o planeta está precisando de nós. Você uhum. brilha de um lado, eu brilho de outro. E aí juntas a gente faz nosso trabalho de mão dadas, energeticamente. <risos> né? Mas você está mais do que preparado E você tem todo o suporte e toda a ajuda que você precisa. Você vem também no dia 1º de julho? Não, acredito que eu não vim. Ai, que pena, Eu queria te dar um abraço. Eu acredito que não, que eu não irei. Mas teremos oportunidade, quem sabe, até lá. Pode ser que eu consiga. Ai, muito obrigada. Foi muito bom sentir o seu coração. Muito bom obrigada. mesmo. Fiquei bem emocionada. Obrigada, Kelly. Obrigada, Glauber, que está aí né? Na... na live tá também. Uhum. Um beijo, viu? Obrigada. beijo, muito obrigada por tudo, tá? Se cuide, Não. seja feliz. Tchau, obrigada. minha querida. Tchau. Uhum. Ai, gente, essa live hoje foi emocionante. É. Eu só tenho a agradecer a vocês por... Nossa, ficamos aqui mais de uma hora e meia. Mais de mil pessoas aqui no chat com a gente. E mais de mil pessoas só compartilhando amor e alegria. Onde é que vocês encontram isso? <risos> é Segrégora. É Segrégora e... Todos vocês foram visitados. Todos vocês, né? Nós tivemos uma, uma visita muito, muito bonita aqui nessa live hoje. E todos vocês foram visitados. Todos vocês foram tocados. Eu tenho certeza que vocês sentiram. E... Eu só tenho a agradecer. Hoje eu estou bem cansada, acho que vocês perceberam, minha voz quase sumindo de tanto que eu trabalhei. Mas estar aqui com vocês me recarrega, estar aqui com vocês é um, é um renovo para mim. Muitas vezes as pessoas pensam que é fácil né, esse caminho que eu sigo, mas eu falo para vocês, é, para chegar aqui onde eu cheguei, é muito trabalho. É muito trabalho, eu trabalho bastante para estar aqui. Mas eu faço tudo, como eu falei para vocês no começo, com muita intensidade, com muito amor, porque eu sei que eu não tenho amanhã. Então, já que eu não tenho amanhã, é exatamente no hoje que eu vou viver essa alegria. E eu só consigo ser alegre se eu fizer tudo com o meu coração. Se toda decisão que eu tomar, eu souber que é agora que eu tenho que decidir. E, e se eu tô com o meu coração inteiramente aqui, é aí que eu vou sentir o que é felicidade. Então, não deixe para amanhã, porque você já é capaz de dar o primeiro passo hoje. E quando você aprender a fazer todas as coisas na sua vida com muita intensidade, você saberá o que é alegria e felicidade. Aonde você estiver, com quem você falar. Que você faça isso com todo o seu coração. E esse é o segredo de estarmos aqui e manifestarmos apenas aquilo que viemos fazer, que é o amor. Nada mais importa. Não se identifique com o teatro lá fora, não se identifique com o personagem que você escolheu em ser, mas apenas olhe para dentro. Para a única coisa que importa, que é seu coração, é o amor que você é, e você só está aqui para amar. Então, simplesmente ame. Não importa quem, não importa o que fez, não importa a situação, apenas ame. E quando, quanto mais você compartilhar desse amor, mais ele se multiplicará. E eu desejo para vocês muito amor e muita alegria para esse resto de semana. Venham rir um pouquinho com a gente aqui, comigo com o Glauber amanhã. A gente tava com saudade, né, Glauber, de fazer as lives? Tava todo mundo com saudade, né? Então venham aqui amanhã participar com a gente. Espero que que vocês possam amanhã também compartilhar com a gente toda essa alegria e esse amor que vocês compartilharam hoje aqui. E não esqueçam que quanto mais vocês compartilhem essas, essas lives, quanto mais like vocês dão, nós temos aqui mil, mais de mil pessoas, quanto mais like vocês dão, mais o YouTube compartilha esses vídeos. Eu acho que o Planeta Terra está precisando de mais mensagens de amor como essa. O Planeta Terra está precisando de mais positividade. Não é só coisa ruim lá fora, não. Olha aqui, quanta coisa bonita pode acontecer, né? Então, que todos copiem isso. Que todos possam fazer igual. <risos> Mas que todos possam manifestar o amor. E é para isso que nós todos estamos aqui, né? Somos família, somos uma egrégora de luz. Então, vamos brilhar. Um beijo para todos vocês. Tenham uma, uma ótima noite. Acho que é aí a noite no Brasil já, né? Aqui para mim já é 1h40 da manhã. Um beijo no coração de vocês. Eu amo muito estar aqui com vocês. Eu amo muito vocês. Muito obrigada por tudo. <risos> Tchau, gente.